Se você faz parte daquele grupo de pessoas que participam de processos seletivos na indústria farmacêutica, mas nunca é escolhido, ou então daquelas pessoas que se aplicam às vagas e que mesmo tendo os pré-requisitos necessários, nunca sequer são chamadas para os processos seletivos, então fica aqui que esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te apresentar três sabotadores que possivelmente estão te impedindo aí de avançar nesses processos, de ser escolhido, de ser chamado, de se destacar e muito provavelmente de ser contratado também. Eu sou o Celso Dias e este é o canal Vida de Propagandista. Como a gente aí da Benchmark treinamento está há mais de cinco anos especificamente formando profissionais para a indústria farmacêutica para atuarem como propagandistas, não só para se destacarem nas entrevistas e serem contratados, mas principalmente para se destacarem na função, a gente vem cada vez mais entendendo, se aperfeiçoando para ter cada vez mais resultados, mais relevância. E a gente descobriu aí três sabotadores, três padrões de comportamento, de mentalidade que atrasam muito a vida de quem deseja ser propagandista. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você já é inscrito no canal, você é muito bem-vindo. Se você não é, eu quero te convidar agora. Já deixa aqui o seu like, se inscreva, aciona o sininho para você não perder nenhuma novidade. Esse é o maior canal do país sobre profissão e nós já passamos aí a marca de 6 mil inscritos. Então eu quero comemorar com você, quero te agradecer por essa confiança. Isso é muita coisa quando a gente considera um mercado de nicho como o nosso. Então, que legal! E eu espero que em breve a gente possa aí dobrar, triplicar esse número de inscritos, entregando sempre valor para você. Tá bom? Falei um pouquinho aqui para dar tempo de você se inscrever e agora vamos para o conteúdo desse vídeo. Primeiro sabotador, crenças limitantes. E o que, que são as crenças limitantes? São verdades que você acredita e né, são incontestáveis, você tem como verdade absoluta mesmo, que limitam... É, o seu sucesso, você avançar naquilo que é o seu objetivo, porque você acredita naquilo piamente. Você nunca questionou essas verdades. E hoje eu vou comparar essas crenças limitantes a como se fossem bactérias, tá? O que, que as bactérias fazem? Elas crescem, elas proliferam, em um ambiente propício para isso, em um meio de cultura e causam um dano enorme ao organismo onde ela está é, convivendo ali, né? Então o que, que acontece com as crenças limitantes? Elas também precisam de uma espécie de meio de cultura para nascerem e se proliferarem. Que meio de cultura é esse, né? Isso acontece dentro da sua mente, tá? É uma metáfora que eu tô usando aqui, obviamente, né? É a falta de conhecimento validado. Conhecimentos estatísticos, científicos, dados precisos. Porque onde não existe isso, onde existe escassez de conhecimento de verdade, de informações validadas, vai ter ali achismo, opiniões é o que as pessoas pensam e acham e acreditam como verdade e elas ganham força principalmente porque elas podem vir também de pessoas que atuam no setor. Essas pessoas também são dotadas de crença e podem te incentivar, podem te contagiar com aquela espécie de crença ali. E aí acabou, você vai uh, encher o seu cérebro de, de, de besteira, de coisas que não influenciam de fato na sua contratação isso vai atrasar, vai trazer um problema danado. Então que, como é que você combate isso? você Vai atrás de informações precisas, validadas, de dados, de estudos. Para de achar que só contrata se tiver indicação, é pechado, não é CLT. Como assim? A maioria das vagas é CLT. Porque eu vi isso de algum lugar, entendeu? Não tem nada disso. É, a indústria farmacêutica, eu costumo brincar, que ela não é a pazárgada, né? lá do poema de Manuel Bandeiras, onde lá fazia diferença você ser amigo do rei. Não é isso que vai fazer você ser contratado e principalmente sobreviver nesse setor. Sabe por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela não é diferente de outros mercados. Ela vive de resultado, ela vive de vendas, de faturamento, de receita. Então vai ser contratado quem tiver mais competência para gerar e gerir os resultados. Então, acabou. O resto é lenda urbana e está te atrasando. Mata essa bactéria aí, toma esse antibiótico e vamos para o segundo sabotador. O segundo sabotador é a indecisão. Isso é um problema sério. Muitas vezes a pessoa ela diz que quer ser propagandista, ela não, eu quero, eu, é uma coisa que eu desejo muito e tudo mais. Mas muitas vezes ela não toma as decisões importantes do que, que ela precisa fazer para que aquilo se torne uma realidade. Então não adianta você ter determinação, ter foco, acreditar que vai conseguir se você não tomar a decisão de agir em prol daquilo que você diz que sonha. Não adianta só sonhar, não adianta só dizer que você quer, você tem que se preparar para isso, entende? E para isso você precisa tomar uma decisão, porque toda ação ela parte de uma decisão. E a decisão é do que você quer e também do que você não quer mais. Muitas vezes o que você não quer mais influencia mais para você chegar no resultado do que você quer. Então se pergunte aí, qual realidade você não quer estar mais vivendo daqui a um ano? Se você quer ser propagandista, é isso que você quer. E o que você não quer? E o que você precisa fazer para tornar isso real e sair, fugir dessa realidade que você não quer viver mais? É preciso se tomar decisões e é preciso ter clareza das ações que você vai precisar ter para transformar isso numa realidade. Cuidado para não se iludir e achar que é um setor fácil, que se você tiver oportunidade você já vai ser contratado porque você já é muito bom. Cuidado com isso, porque as vagas da indústria farmacêutica, obviamente, tem vagas, tem oportunidades, é um setor em crescimento, mas são disputadas pelos melhores profissionais. Então você vai ter que se destacar entre os melhores. Você vai ter que ser o melhor entre os melhores. E isso vai exigir de você preparo e você tem várias formas de fazer isso. Depois a gente fala mais sobre isso, mas fica ligado que você precisa se decidir sobre o que você quer e o que você não quer mais. E agora o terceiro e último sabotador aí é o despreparo, tá? Então olha só, você já venceu as crenças limitantes, certo? Você já se decidiu, já está determinado a ser propagandista. Ótimo, dois pontos para você. Agora, se você não chegar preparado, você vai jogar a sua oportunidade no lixo na hora que você participar de uma entrevista. Segundo um estudo da Undercover Recruiter, entre os dez maiores erros cometidos nas entrevistas, se liguem alguns deles aqui para você, tá? Não demonstrar conhecimento suficiente, estou usando a colinha aqui, improvisar na entrevista, não se destacar e não demonstrar interesse suficiente. Tem lógica? Aí você pensa assim, não Celso, mas na indústria farmacêutica é diferente, porque as oportunidades são ótimas. Essas são exatamente as reclamações mais corriqueiras de gestores da indústria farmacêutica. Pois é, por mais que tenham boas oportunidades, bons salários, bons benefícios, a maior reclamação é, eles nem sabem o que estão fazendo na entrevista. Não sabem, não estudaram sobre o setor, não sabem como se diferenciar na propaganda médica, não sabem nada sobre o laboratório. Pensa, se você não faz isso antes de ser contratado, qual a segurança você está dando para o gestor que fará depois? Entende? Então, cuidado com isso, sabe? Isso tem a ver com mentalidade, isso tem a ver com mindset e você está aí, nesse momento, se você chegar despreparado para a entrevista, você está perdendo a oportunidade aí.